Olá pessoal, aqui quem fala é Alexandre Alves, executivo 100% Bortoleto. Estou aqui para apresentar a melhor oportunidade de negócio do Brasil, com um baixo investimento, sustentabilidade e rentabilidade. Mas antes de tudo, é, pedimos por gentileza que você desligue seu celular, faça suas anotações e para quaisquer dúvidas estaremos esclarecendo através dos nossos contatos abaixo deste vídeo, ok pessoal? Então vamos falar de empresa. A Bortoleto fica situada em São Caetano do Sul, interior de São Paulo, uma empresa fundada em 2006, ou seja, com 10 anos de experiência neste mercado, 100% brasileira e possui mais de 90 mil franqueados atualmente. A Bortoleto ela é associada à ABF, Associação Brasileira de Franchise. Ela possui uma grande parceria com a EFF, uma empresa norte-americana, com 126 anos no mercado de fragrâncias, com sede em mais de 30 países, entre eles o Brasil. A Bortoleto também, ela possui a certificação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E aqui nós temos o nosso presidente, Sr. José Ricardo Bortoleto, o idealizador desse projeto fantástico que vem mudando a vida de milhares de brasileiros pelo Brasil afora. Nossa missão, ser uma empresa que oferece produtos das mais alta qualidade que os consumidores precisam e desejam enquanto proporciona seus franqueados e micro-franqueados o, o baixo investimento para ter o seu próprio negócio. Retorno financeiro comprovado, receita financeira contínua e crescente, e um crescimento profissional que é através do nosso sistema de treinamento o qual a nossa equipe, a nossa liderança oferece para todo você, todos vocês que desejam fazer parte do nosso negócio e a realização dos nossos sonhos mercado olha que interessante o mercado de perfumaria de cosméticos é o segundo maior mercado do mundo o mercado de cosméticos perde apenas para o mercado de alimento ok? E o Brasil está inserido, né, está no, no ranking, é o terceiro maior consumidor pessoal de cosmético e perfumaria no mundo. Perdendo apenas para os Estados Unidos e a China. E fique pasmo, o Brasil é o maior consumidor de perfumes do mundo. O Brasil é o maior, segundo maior consumidor de cosméticos do mundo. Gente... A oportunidade que você está tendo neste momento é para você ingressar, para você investir num, num mercado onde o faturamento anual é de mais de 100 bilhões por ano. O brasileiro ele gasta mais de 100 bilhões por ano dentro deste segmento, independente da crise do país. É para este mercado que você está sendo convidado. Ok, então preste bastante atenção, busque o máximo de conhecimento através deste vídeo e não perca esta oportunidade. Faça seu cadastro, porque com certeza na Bortoleto você vai alcançar patamares profissional e financeiro nunca antes alcançado. Ok, então vamos falar. Agora da nossa logística. A Bortoleto possui mais de 240 centros de distribuição pelo Brasil afora. Ela tem a sua sede, a sua matriz, que fica em São Caetano do Sul, São Paulo. Possui um centro logístico no Rio de Janeiro, que também é uma plataforma de treinamento. E mais 240 centros de distribuição espalhados pelo Brasil. Okay? Vamos falar de produtos. A Bortoleto possui a linha Body Care, que é uma linha de hidratantes inspirados na Victoria's Secret, porém não é uma loção, é uma linha de hidratantes. A Bortoleto possui um creme esfoliante de pés e mãos, à base de extrato de bambu e kiwi e o nosso fabuloso talco líquido, a mais alta tecnologia, né? uma, uma linha de, de higienização para os pés o qual não há concorrência. Então você tem uma grande possibilidade de venda através dessa linha do nosso talco líquido Bortoleto. Temos aqui a nossa linha de maquiagem, né? é uma linha MAC, é uma linha top de linha, né? para a gente concorrer com as maiores empresas internacionais, as melhores empresas do mundo. A Bortoleto hoje é uma das maiores empresas do mundo na linha de maquiagem, devido a essa qualidade né, e também ao nosso preço de mercado, um preço competitivo. Temos aqui também a nossa linha profissional capilar para salões, composto de duas. Progressivas, as melhores progressivas do Brasil e talvez da América Latina, porque a nossa progressiva verdadeiramente ela não possui formal, ela é zero formal, formada com grióxido de queratina hidrolisada. E temos a nossa Intensive, que ela é formada num princípio ativo né, importado da Itália. Então ela também possui, né, te dá a possibilidade de você fazer o Botox usando um único produto. Temos a nossa linha New Soft, que é shampoo e condicionador da linha New Soft para uso doméstico e uso profissional. Temos a linha Safe Care para cabelos extremamente oleosos, né? shampoo e condicionador. Temos a mais fantástica linha de matizadores do Brasil para todas as cores, louro platinado, vermelho, castanho, cobre, preto. Né? e outras mais, temos a linha de pó descolorante com óxido de 10, 20, 30, 40, temos a nossa linha de finalização, que é o blend de óleos, o nosso 10 e 1, ativador de cacho, e nossa linha Tribond, que é um hidratante líquido instantâneo, onde em apenas 3 minutos você consegue a melhor qualidade de hidratação no seu cabelo, né, de uma forma instantânea, em 3 minutos, através de um enxágue, ok? Temos as linhas de perfumes importados, para aqueles clientes mais exigentes, né, a preço né, de, de perfume importado mesmo, e também temos a melhor linha de perfumaria do Brasil, gente. Verdadeiramente, a Bortoleto, ela possui uma linha de perfumaria compatível, tá? com as marcas internacionais. Por que isso? Porque a Bortoleto é a única empresa no Brasil que possui né, e fabrica perfumes com 33% de essência da IFF. E ela tem o certificado da Anvisa, que garante a originalidade e a qualidade dos nossos produtos. Então, verdadeiramente, a Bortoleto trabalha com uma linha original tá, das fragrâncias mais vendidas do planeta a preço de fábrica você adquire a preço de fábrica e você vai estar vendendo esses perfumes no valor sugerido de 150 reais com lucro de 100% isso é fantástico gente a bortoleto é uma campeã de vendas nessa linha de perfumaria ok então vamos falar agora de investimento quais são os investimentos que a bortoleto ela disponibiliza para você fazer parte desse negócio Fantástico. Existem três tipos de franquias: a franquia profissional, a franquia empreendedor e a franquia executiva, ok? Na linha profissional, na franquia profissional, você retira 100% do seu investimento no valor de R$ reais em produtos. Né, são os quatro perfumes Bortoleto de 100ml você tem direito a 10% do bônus binário recebe um escritório virtual, um e-commerce e você pode efetuar o seu pagamento à vista ou através do cartão de crédito pela PagSeguro a franquia executiva empreendedor você retira oito perfumes de 100ml da Bortoleto você tem direito a 15% do bônus binário né, 50% a mais de bônus recebe o um escritório virtual e e-commerce você pode pagar à vista ou em 12 vezes no cartão e temos a franquia top de linha pessoal se você quer verdadeiramente ser um empreendedor de sucesso se você não quer fazer esse negócio de forma amadora você precisa ser um micro franqueado executivo que além de você receber 100 do seu investimento né, em produtos bortoleto são 12 perfumes você recebe já de cara o dobro de bônus binário, que é o nosso melhor bônus dentro desse segmento. ok? Você recebe o escritório virtual, o e-commerce, e você pode efetuar o seu pagamento através é, do cartão de crédito, em 12 vezes na Pago seguro ou à vista, em dinheiro. Vamos falar das formas de ganho. Plano de compensação. Vamos lá. A primeira forma de ganho, naturalmente... É a nossa venda direta, onde você adquire os perfumes, né? No caso, a gente vai fazer uma simulação aqui com a linha de perfumaria Bortoleto. Sabemos que a Bortoleto possui mais de mil produtos, porém, a gente vai fazer uma simulação de um único produto para você ter uma noção de ganho dentro da venda direta. Então, se você... Faz um investimento na compra de um perfume a R$ reais você vai estar vendendo esse perfume a 150, um lucro de R$ reais ao dia, que vai lhe dar uma renda mensal de R$ 2.250. Você vendendo dois perfumes por dia, você terá uma uma média, uma renda mensal de R$ 4.500. Você vendendo seis, é, três perfumes ao dia, você terá uma renda mensal de R$ reais. Gente, o perfume é bom, tá? Garantido. A sua embalagem, a personalização da embalagem, ela te dá um gancho a mais. Então, você não tem muito trabalho para vender nesse, na linha de perfumaria. Nós temos na nossa equipe inúmeras pessoas Está comprovado que ganha mais de 7 mil reais somente com a venda de perfumes. Ok, então vamos lá para a segunda forma de ganho que é o e-commerce. Você tem direito a uma loja virtual, um site que, em média, está no valor de 2 mil reais. Se você pedir para uma empresa fazer para você, você recebe gratuitamente como franqueado. Você não paga taxa de manutenção mensal. E olha que maravilha! Qualquer produto que for. Comprado dentro da sua loja virtual, você não tem é, compromisso né, com a entrega desses produtos. Você não tem essa responsabilidade de ter que pagar frete. Tudo isso é feito pela própria Bortoleto. Ela recebe a, a, o valor da compra, ela faz a entrega e ela te paga simultaneamente. Ou seja, se o cliente pagou no cartão e foi compensado esse pagamento, nesse mesmo dia, o dinheiro, né 50% desse lucro, estará disponível no seu escritório virtual, ok? Então vamos para o bônus de adesão, receba por indicação 10%, 10% de indicação em qualquer uma dessas franquias que você oferecer para outras pessoas, com visão empreendedora, ok? Independente do valor de sua franquia, você ganha 10%. Então, se você fez lá a sua lista de contatos com mais de 100 pessoas, entre elas amigos, parentes, vizinhos e outros, e você conseguiu, né? É, vender uma franquia profissional de 600 reais, a empresa te paga no ato, tá? Do fechamento do negócio, você recebe 60 reais de lucro você vendeu uma franquia empreendedor de R$ reais onde essa pessoa vai estar recebendo tudo em produtos e todas aquelas condições a empresa vai te pagar no ato 120 reais você conseguiu é, cadastrar uma pessoa numa franquia executivo de R$ reais e você ganha quase R$ reais numa única venda de negócio no único fechamento de negócio você faz aqui quase duzentos reais beleza então vamos lá para o bônus binário né? o coração do nosso negócio tá? talvez você não saiba como é feito e como se ganha o bônus binário mas a partir de agora preste atenção que você vai aprender e você vai saber como ganhar dinheiro através do bônus binário tá é importante frisar que as pessoas que adquirem a franquia executiva são as pessoas que mais ganham dentro deste bônus, porque a franquia executiva ela paga o dobro, ok? Receba um percentual de volume de pontos de novas franquias em sua equipe menor, sem limite de profundidade, né? então ela é infinito, ok? Então vamos fazer aqui uma simulação para você compreender é, como é feito a rede binária, ok? Nessa simulação temos você... Como exemplo, né, você entrou com uma franquia executiva né, e você naturalmente tem direito a 20% do bônus binário. A rede binária ela se subdivide é, entre o lado esquerdo e o lado direito. E no seu primeiro dia você cadastrou Carlos com uma franquia executiva de R$ 1.800 reais e gerou R$ pontos para você aí em cima. Nesse mesmo dia, você cadastrou Paula com uma franquia empreendedor de R$ reais e gerou R$ pontos na sua equipe direita. Então, subentendemos que se você, é, na sua perna menor, que é a Paula, você tem R$ pontos quando chega às zero horas de cada dia, o sistema da Bortoleto ela efetua o pagamento. Ela zera essa pontuação à meia-noite e ela paga 20% da perna menor. A perna maior, tendo sobrado algum valor, fica acumulado para o próximo dia. E você recebe 240 reais tá, de bônus binário na perna menor, que corresponde a 20% de R$ da perna menor. Okay? Vamos dizer que na segunda, no segundo dia, você talvez não tenha nem trabalhado, mas o Carlos e a Paula entenderam o negócio e cada um cadastrou duas pessoas o paulo cadastrou o diego com uma franquia profissional de 600 reais e também cadastrou a gabi com uma franquia empreendedor de 1.200 reais a paula cadastrou a dani com uma franquia executiva de 1.800 reais e cadastrou o pedro com uma franquia empreendedor de 1.200 reais se a gente fizer a somatória e essa somatória já consta aí em cima né abaixo de você na simulação a perna menor, dessa vez, caiu para o lado esquerdo. 2.400 pontos. E vai sobrar 600 pontos do lado direito. E quanto você ganhou no segundo dia de trabalho com apenas essas seis pessoas abaixo de você? Você ganhou R$ reais com dois dias de trabalho. Gente, é isso aí mesmo. tá? Você ganhou o bônus de adesão de Carlos, que é o seu direto. Você ganhou mais um bônus de adesão da Fernanda, que também é o seu direta, e ganhou um total de bônus binário de R$ 720. Reais. Isso porque você, na simulação, é um executivo. Se você fosse um microfranqueado, profissional, Naturalmente você não ganharia 720 reais de binário, você ganharia 360, porque a franquia profissional, ela paga apenas 10%. Por isso a importância de você ser um franqueado executivo dentro desse negócio. Porque no mesmo trabalho, você vai ganhar o dobro, o dobro do melhor bônus dentro da Bortoleto. Ok? Plano de carreira. A Bortoleto hoje possui o melhor plano de carreira do Brasil, comprovadamente, e a gente desafia qualquer empresa tá, a, a nos provar o contrário tá, dessa tese. Mas vamos lá, vamos falar do nosso plano de carreira. A Bortoleto, ela te dá um reconhecimento que vai além do PIN, né? além do, de um reconhecimento através dos nossos eventos, dos nossos seminários. Quando você... Cadastra cinco pessoas dentro da sua equipe. Tá? Obrigatoriamente você precisa cadastrar cinco pessoas. E você, com essas cinco pessoas, forma uma única equipe. E essa única equipe ela movimenta dois mil reais dentro de um mês. A partir daí, você já é um graduado a bronze executivo bronze. E você, sendo executivo bronze, você vai ganhar 25% de todo o volume de pontos no Unilevel dentro da sua equipe, ok? 25% desse volume aí no Unilevel, ok? Então, gente, para você ser um executivo prata, você vai precisar, entre esses cinco, ajudar dois a se tornarem bronze, ok? Você e a sua equipe precisa movimentar R$ reais em vendas, Tá? lembrando que a Bortoleto é a única empresa no Brasil que ela pega 20% lá do bônus binário e também joga para somar na graduação, ok? 20% ela paga em dinheiro e ela pega mais 20% e joga como pontuação tá? para se graduar dentro do plano de carreira, ok? Então vamos lá, você fez 8 mil pontos, ajudou duas pessoas, a, a, a alcançarem né, a graduação de bronze. Parabéns, a partir daí você é um executivo prata e terá direito a 35% do seu bônus residual. Para executivo esmeralda, você precisa ter 30 mil pontos, você precisa ajudar esses dois bronze a chegar à prata e você consegue chegar. Né, ao patamar de executivo esmeralda, onde você ganha 45% de todo o volume do ponto né, no Unilevel, ok? E está aqui nosso topo né, no plano de carreira, né, é, o, é o topo do plano de carreira que você chega ao patamar de diamante, de executivo diamante dentro da Bortoleto. Para você ser um executivo diamante, você precisa movimentar apenas 60 mil pontos. Você precisa graduar dentro da sua equipe um esmeralda e três pratas. E você bate o patamar de executivo diamante, onde além de você ter um ganho residual em torno de 10 a 15 mil reais por mês, você ganhará uma viagem com direito acompanhante num dos melhores cruzeiros internacionais né com direito a quatro dias na costa brasileira com tudo pago café da manhã almoço tudo que tem direito quatro dias com direito acompanhante no cruzeiro dos diamantes da bortoleto ok então vamos lá plano de carreira com um bônus carro esse bônus carro é um bônus exclusivo para quem chega ao patamar de duplo diamante ok para ser um duplo diamante, você precisa ter 250 mil pontos, você ganha um, carro, um bônus carro no valor de 48 mil reais. Para ser um triplo diamante, você precisa de 700 mil pontos. E você vai ganhar um bônus carro de R$96 mil, reais, tá? Respeitando os requisitos abaixo aí do quadro, beleza? Para executivo da Crow. 2 milhões de pontos, né, respeitando aí as exigências abaixo, você vai ganhar um bônus carro no valor de 144 mil reais. E por executivo Royal Crown, 5 milhões de pontos, respeitando aí né, as metas, você vai ganhar um bônus carro de quase 200 mil reais, fora os outros bônus que você já ganha por direito. Okay? Temos o nosso bônus, que é a participação de lucro, né, onde a empresa pega 5% do seu faturamento total e divide entre todos os diamantes acima. Todos os diamantes acima têm direito a uma fatia desse percentual aí, né, do lucro da empresa. E fique pasmo, pessoal, essa participação de lucro ela não é anual, ela é mensal. A empresa faz isso todo mês com todos os diamantes acima. Ok, Então você tem um grande bônus tá? de participação de lucro de todos os produtos vendidos no Brasil pela Bortoleto. Okay? Temos aqui o nosso bônus de ativação. Né? Sabemos que como todos os franqueados de outras empresas, aqui naturalmente você também é, você faz a, o seu pagamento né? Do seu, da, da sua ativação. E nessa ativação você tem duas opções. A primeira opção você paga né, a sua ativação de R$ reais Você recebe um perfume de 100ml a preço final, preço de consumidor, ok? E você vai estar ativo, tendo o direito de receber todos os bônus da sua equipe. E na opção 2, que é a mais recomendada, tá? É, é, por mim seria só a opção 2 dentro da Bortoleta. Porque é muito mais vantajoso você é, pagar a sua ativação no preço de franqueado. Onde você recebe os produtos no valor de 300 reais, preço de franqueado. E você vendendo esses produtos, você faz 600 reais. Você fazendo 600 reais, você separa 300 de lucro, bota no bolso. E os outros 300 reais você guarda para efetuar o pagamento da próxima ativação do mês consecutivo e não para por aí tá na opção 2 você tem a, a o direito de receber 150 pontos para sua graduação e mais 30 pontos do unilevel e todas as pessoas da sua rede que se ativar dentro da franquia da, da ativação de 300 reais da opção 2 né você sendo uma pessoa ativa pela opção 2 você terá direito a essas pontuações de cada pessoa da sua equipe que se ativar também com 300 reais Ok então vamos lá não para por aí o bônus de ativação ele também te dá o direito a receber 6 reais por cada ativação feita na sua equipe até a décima geração gente olha que fantástico isso aí é a verdadeira aposentadoria dentro desse negócio na Bortoleto. Por que uma verdadeira aposentadoria? Porque aqui é nesse bônus de ativação, através da simulação que será feita agora, você vai entender o potencial de ganho que você tem dentro desse bônus. Sabemos que todos são obrigados a cadastrar pelo menos cinco pessoas. Naturalmente, o nosso negócio cresce a cada 5 pessoas, de 5 e 5 ela vai crescendo, então na primeira geração, você cadastrou 5 pessoas, essas 5 pessoas, elas efetuaram posteriormente nos outros meses, a sua ativação mensal, e você ganha 30 reais na sua primeira geração, na sua segunda geração, a sua equipe, ela começa a multiplicar por 5, já são 25 pessoas, e você ganha um bônus, de ativação de 150 reais na sua terceira geração já multiplicou por 5 e você passou a ganhar 750 reais no bônus de ativação na quarta geração você chegou a um patamar de 625 pessoas né? e você ganha naturalmente 3.750 reais gente eu vou parar até a quinta geração sabemos que esse bônus paga até a décima geração mas vamos parar por aqui, 3.125 pessoas e você tem um ganho, tá? Residual de R$ 18.750. Gente, não existe uma empresa no Brasil e na América Latina que pague tanto bônus assim para um empreendedor dentro desse negócio, ok? Somando tudo até a quinta geração: R$ 23.430. E não para por aí, a Bortoleto ela está entrando num novo mercado dentro do Brasil, né? já sendo já uma empresa renomada no mercado de cosmético e de perfumaria, a Bortoleto agora está é, investindo né, no segmento de viagens e também de risotes e de cruzeiros, através da Bortoleto Travel, você pode consumir, você pode adquirir todo tipo de viagem aérea, nacional, internacional, locação de carro, a parte de hotéis, cruzeiros. Né? E você terá direito, né? independente de ser para você ou para você vender por uma outra pessoa, um cliente, você ganha 100% do seu, do, da sua compra em bônus para sua graduação. E você ainda recebe um bônus também para o Unilevel. Vamos lá, numa simulação. Vamos supor que você resolve comprar uma passagem aérea para a França. E essa passagem custa 3 mil reais. A Bortoleto ela vai somar, dentro da seu, do seu plano de carreira, 3 mil pontos para sua graduação. E mais um bônus para o Unilevel. Okay? É mais ou menos desse jeito. Temos aqui nossa promoção estar mil que isso aqui é muito importante para a saúde financeira da sua equipe né a empresa ela paga um consumo para todos aqueles que vendem mil reais ou mais no mês ela concorrerá direito a participar do sorteio de uma viagem com direito acompanhante para um resort à sua escolha se o franqueado for por seis vezes consecutivas estar mil ele concorrerá a um carro zero quilômetro no final do ano, ok? Então, gente, está aí o nosso plano de negócio. Se você gostou, se você se identificou dentro desse negócio, o segundo maior mercado do mundo, tá? a empresa que mais cresce dentro do Brasil, com o plano de negócio que mais paga na América Latina, tá? não perca tempo, tá? você entra aí no nosso comentário abaixo nos nossos contatos entre em contato conosco através do whatsapp estaremos fazendo o seu pré cadastro estaremos tirando todas as suas dúvidas tá independente de qualquer coisa a gente vai estar esclarecendo para você com um total suporte total atenção para que você possa ter verdadeiramente um grande sucesso dentro da bortoleto porque na bortoleto a gente pode mais meu nome é Alexandre Alves, sou 100% Bortoleto, 100% sucesso. Um abraço, pessoal.